Muitos se perdem no famoso meio termo Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que rastejam as margens do despejo. Sensação de ser livre num corpo prisioneiro Muitos se perdem no famoso meio termo Muitos não se encontram até. É umas margens do desfecho, sensação de ser livre num corpo prisioneiro. Foi das carreiras da polícia pra carreira no cartão. Dos golzinhos na pista pros golfes sapão. As roupas eram adquiridas com suor e muito esforço. Ao ver sua peita ou na ocorrência, seu nem precisei ver o rosto. É o pão e circo no rodízio do planeta. Desde os tempos antigos, que relógio eram ampulhento. Mundo cretino te empurra na sageira. Estratégia do tabuleiro é transformar o menor empresa E eu tô imune a esse néctar sem me conectar Em stand by estou e vou continuar Sempre esperto alerta pra não me contaminar Esse banquete ilícito não vai me aliciar Não vou flertar com lado oposto Não vou dar o gosto insípido e pros meus eu sei desgosto E cada soco nesse vale Faz da revolta a meta E um sopro equivale Uma pausa nessa guerra as pegadas na selva um monstro passou por aqui Está liberdade mais preso dentro de si Seus conceitos e defeitos não são pra te destruir Avenidas e ruas compõem O preço do erro você pressupõe Só Deus que absorve o coração de mãe Que pula na palavra quebra quebrar grelhões, eu sei E muitos se perdem no famoso meio tempo. Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que rastejam as margens do desfecho Sensação de ser livre Prisioneiro. Muitos se perdem no famoso meio termo Muitos não se encontram atualmente cheios Pedaços que raspejam as margens do desfecho Sensação de ser livre num corpo prisioneiro